Ah, cara, <risos> meu Deus do céu, que tensão! Puta que eu um pariu, cara! Tá aí, desafio concluído, sem HUD. Tá aí, pela primeira vez, nunca tinha jogado esse negócio, nunca tinha jogado sem HUD. Aí, pela primeira vez, para quem gosta de dizer que quem joga sem HUD só joga porque fez 300 vezes o lugar, é, fiz 300 vezes o lugar e por isso que ele consegue fazer sem HUD. E aí, é pela primeira vez. Ele tá dizendo que eu fico só enfeitando as armas Olha aí, olha aí Sem HUD, show, show Agora sim Agora sim Cara, olha que maneiro, olha que maneiro Olha, entrou alguém Alguém? Ah, porra, é, não, é, um, é um cara que tá com a gente aqui Porra, eu fiquei até feliz... Opa! Ixi. Fiquei até feliz achando que tinha entrado alguém aí para ajudar a gente Não ficar aqui à mercê do, dos bots. Morreu? <risos> ah, tem uma leve impressão de que. Hum, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Tenho uma leve impressão de que vai. Ah, eu tô dizendo. Sabia, sabia, cara. Sabia. Eu digo Morre, oh, desgraçado Sabia que isso ia acontecer Ixi. Vem Vem que eu vou mostrar a vocês aqui Um negócio legal Eu tô precisando de munição, precisando de munição, meu deus Cadê? Onde é que tem? Tem munição aqui? Não tem É difícil, tá de ouvido difícil, ouvido difícil Não tem munição aqui guerreiro Nossa, vou pra onde? Nem sei pra onde é que eu tenho que Vou descer aqui Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Talvez. Pô, eu acho... Deve ter aqui em algum lugar, deve ter munição. Pelo amor de Deus. Aí vocês estão vocês querendo acabar comigo, né? Tem que ter munição em algum lugar aqui. Vambora, gente. Vambora, vambora. Tem que extrair esse cara. Vai, vai, bot, vai, bot. Cobre aí. Reagrupar na cabine. Reagrupar onde? Olha aí, o botzinho meteu uma granadinha ali. Padrão. Nossa, nossa, recua, recua, recua. Ah, um desgraçado tá ali, tá ali. Deixa ele comigo. ah e aí, negão? Toma aí, ó. Agarra a bunda Toma aí na cara. escroto Cobre aí, guerreiro. Ai, cobre aí, pô. Dele é outro, é outro daquele arremessador lá de parece aqui e pilantra. Bora, moving, Embora, vambora. Putz, putz. Não, não, não, não, não, não. Não, não. Lá, lá, lá. Eita, nossa cara Que tenso viu, esse jogo é muito tenso Mas sinceramente eu não lembro da última vez que eu joguei um jogo tão tenso assim É muito tenso isso aqui Mas sim, tá, tá sensacional, tá dando delícia esse jogo aqui Mas ele é bem tenso, bem tenso mesmo ah. Lógico que se é reta final, o bicho vai pegar né, lógico Eles não iam deixar a gente escapar assim tão fácil Vambora, vambora Ai, não errado Investigar a Delta. Cara, me deixa ir embora, velho. Só quero ir embora. Me deixa ir embora, porra. Opa, opa, munição. Não vem comigo, não, pô. Cobre a área ali. Porra, guerreiro. vacilo hein? A área era sua, porra Deixa eu dar umas travadinhas aqui. Umas travadinhas. Opa. Sai, sai, sai, sai de mim, sai de mim. Deixa em paz. Pressurizar o sistema hidráulico Onde é? Onde é? Onde é, rapaz? Essa mínima ideia Sim, sim, tudo bem, já entendi minha filha, calma aí que eu tô indo lá Se eu tiver um pouco de paciência você tá aí sentada na porra da cabine? Você não tá aqui matando 300 mil bichos aqui na, na sua fuça, não? Cara, que mulher chata, brother Ah, difícil, tá difícil Agora vai Porra, cadê? Não tem ninguém pra cobrir isso aqui, né? Pelo amor de Deus Minha filha, cala essa boca, pelo amor de deus Nossa, cara, nossa Pô, agora eu tô perdido, não sei onde é Volto por onde? Onde é que eu volto, meu deus? Ah, por aqui Sai, sai, sai. Cara, que, que loucura é essa aqui, velho? Cobre, cobre, cobre, cobre. Cara, eu vou sair daqui. Eu vou, dar uma, uma, vou dar uma tapa nessa mulher, na moral. Mulher chata, velho. Calma, minha filha, eu tô indo. Não sei por onde é que sobe ali. Tá em cima. E com essa mulher no pé do ouvido aí, cara. É a pior coisa. Tá aqui, achei, achei, achei. S.T. Interloques o ciclo Nossa, aquele grandão. Olha. Solta, solta, solta, solta Caiu, desgraçado Levanta ele, bote. Levanta ele, pô Levanta ele, cara Boa, boa Agora me cobre que eu tenho que recarregar Sai daqui Seu merda Hahaha! <risos> tá pensando o quê? E aí? Cara, que música tensa é essa, meu Deus! O é que chegar lá em cima? Como é que chega lá em cima? Nossa, mínima ideia. Não dava para ser aqui na nave, não? A gente só subia aqui. E... Eu não sei como é que chega lá. Como é que chega lá? Oha. por ali? Ah, ali. Um acesso ali. Embora, embora. É aqui, ah, é aqui, boa. Bah, agora tem que voltar pra lá, cara. Aqui, agora corre, moleque. Corre como se não tivesse amanhã. Né?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 e tá aí, ficou aí o desafio concluído, aí, show de bola, show de bola, muito massa, muito massa mesmo, cara, na boa, recomendo muito, muito esse jogo para vocês aí, porque que jogo sensacional, na moral, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando,